Olá, boa noite, bem-vinda e bem-vindo para mais um episódio do programa da Curadoria do Incrível. Hoje eu vou conversar com vocês, é, vou falar sobre o tema da antroposofia, como é que eu entrei em contato com, com a antroposofia, como é que isso faz, passou a fazer parte da minha vida e transformou o que eu faço no mundo. Então, para quem está vindo pela primeira vez, eu sempre começo o programa da Curadoria do Incrível convidando a fazer uma respiração, um exercício de conexão, de presença, para a gente realmente chegar. Então, a gente senta com as costas eretas e aí fazemos três respirações bem profundas. E a cada respiração, eu concentro num ponto de energia do meu corpo. Primeiro, na região da barriga. Depois na região do peito e por último na região da cabeça, sentindo como que está vibrando cada uma dessas áreas do meu corpo. Está tensionado, está relaxado? Eu estou respirando mesmo? Eu estou de alguma maneira me contendo, tá? Então vamos lá fazer três respirações. a música, acho que já posso dar um pause, né? Pra quem for entrar, deixe por favor seu nome, se você tem alguma pergunta. E conforme eu for avançando, é, tem geralmente um delay, um atraso na transmissão do vídeo e a recepção das perguntas, tá? Então, às vezes pode ser que no que você escreva eu não tenha ainda respondido, mas em algum momento eu respondo, se não durante o programa no final do programa, tá bom? Então vamos lá. Antroposofia. Eu mandei ontem na chamada, é, convidando para o programa de hoje, uma, uma breve descrição que eu encontrei, que eu achei rica, no site da Sociedade Antroposófica Brasileira, que fala que a antroposofia é um método que estuda, que investiga o ser humano, o desenvolvimento do ser humano e do universo, e como é que acontece essa relação do indivíduo, do ser humano, dentro do universo. Eu tinha ouvido lá para... foi em 2011 que eu comecei a realmente me aprofundar... não, minto, foi em 2013 que eu realmente comecei a me aprofundar, mas tive um primeiro é, lampejo do que, que era antroposofia aplicada ao desenvolvimento humano das organizações no comecinho de 2011. Eu tinha naquele ano decidido fazer um processo de coaching. Eu estava trabalhando na época num banco, no Banco Barclays, eu era uma das diretoras executivas, e eu sentia que eu tinha alguns pontos cegos com relação ao meu desenvolvimento, à minha atuação profissional. Eu na época já estava trabalhando no banco há quase é uns 10 anos, quase 10 anos. E, e na mesma função, interagindo com as mesmas pessoas há não todo esse tempo, ou um por menos tempo, eu senti que eu estava com alguns vieses e, e que para eu conseguir é, quebrar, né, enxergar esses pontos cegos, eu precisaria de um apoio de fora. E foi aí que eu conheci a Patrícia Vossato, ela me foi apresentada pela Luciana Viquino que era a superintendente re, é, responsável pelos recursos humanos é, no Barclays, e fizemos um, um programa de 12 sessões. E a Patrícia, ela me surpreendia muito, porque naquele momento, quando eu comecei o coaching com ela, surgiram muitos desafios no banco, eu tive que assumir mais responsabilidades da, do que a gente começou a fazer, e eu, ela tinha uma sacada, assim, ela vinha muito rápido, é, tirava coisas do, do baú mesmo para lidar com, com a demanda que eu trazia no dia. Então, um exemplo, nós podíamos ter pactuado todo um olhar e uma investigação na semana anterior, mas quando chegava na, no dia da sessão, tinha acontecido um turbilhão de coisas, eu falei, Patrícia, eu preciso agora de ajuda nisso. E, e aí fomos nos conhecendo, o processo de coaching foi muito rico, eu fiquei curiosa sobre a formação da Patrícia, como é que ela se desenvolveu. E foi então que ela compartilhou comigo, que dentre inúmeras formações que ela tinha feito, uma em particular, que ela tinha se valido bastante no nosso processo, foi a do líder facilitador de processos, uma formação que na época era dada pela Adigo, uma consultoria que ainda existe, eu vou falar um pouquinho mais, hoje a Digo continua dando esse programa e, e tem também aluno. eu vou falar um pouquinho sobre como eu vejo né, a diferença de cada uma dessas duas empresas. E eu fiquei muito curiosa, e aí falei assim, ai Patrícia, eu quero entender mais, né? não fazia sentido naquele momento eu fazer uma formação em desenvolvimento humano, mas eu fiquei curiosa sobre o que era antroposofia, e, e aí eu ah, eu vou então comprar algum livro, né, quem que é Rudolf Steiner, né, o criador da antroposofia? Eu só tinha ouvido falar nisso em conexão com as escolas Waldorf, eu achava que a antroposofia era restrito à parte de educação pedagógica. E aí fui, comprei um livro com palestras do Steiner e foi muito complexo, uma leitura bastante difícil, e aí voltei a ligar para Patrícia, marcamos um café, ela falou assim, é, eu tentei te avisar. Não é algo é, que você sozinha consiga começar a estudar e compreender e extrair o melhor valor daquilo. É necessário interagir com pessoas que já tenham passado quase por um processo iniciático, assim, sabe? De entender, de depurar, de discutir entre elas. E foi aí que Patrícia, é, um ano depois, fez foto Então, 2011 nos conhecemos, fiz o processo de coaching, fiquei curiosa sobre o tema. Mas aí aconteceu muita coisa para mim na vida profissional e eu não pude me aprofundar em investigar isso mais a fundo. Voltei a falar com Patrícia no começo no final de 2012 e aí Patrícia me apresentou pro Jair Moge, que é um dos sócios fundadores da Dico e eu convidei Jair para uma reunião no banco, falei dos desafios que eu tinha como parte da equipe de liderança lá na época e se faria sentido receber uma consultoria de processos da DIGO lá. Jair muito sabiamente mapeou o que eu estava trazendo, a situação, e me convidou, falou assim, Cristiane, talvez nesse momento, com os desafios que você e a organização estão vivendo, faça sentido você fazer essa formação e eu tinha disponibilidade de tempo naquele ano começo de 2013 e aí fiz parte da turma 99 de, de, de liderança facilitadora quando eu nunca esqueço o primeiro dia né o curso ele acontece ao longo de cinco módulos com intervalo de dois meses e pouquinho entre eles e os módulos são imersivos, a gente vai para um espaço fora de São Paulo, chega numa terça de tarde e ficamos até a sexta de manhã. E no primeiro dia, depois de uma roda de apresentação, éramos uns 30 mais ou menos, Jair pediu para cada um escrever no papel e depois colar isso num flipchart com que pergunta eu chegava ali, né? Cada um de nós, com que pergunta a gente chegava para fazer essa formação? E a minha pergunta e a da Maria dos colegas foi... Ah, resumindo, né, como é que eu transformo o mundo? Como é que eu posso ser um agente de liderança mais eficaz na empresa onde eu trabalho? É, sempre um olhar para fora, sabe? Como é que eu transformo aquilo que está fora, aquilo com que eu estou interagindo? Conforme os módulos foram é, avançando, eu fui percebendo que a mudança para realmente ela poder operar no ambiente... ela tinha que começar em mim. E... Eu, eu, de novo... depois desse primeiro módulo... uma coisa que ficou... para mim foi surpreendente... eu... né... obtive aquele conhecimento... entrei em contato com o conteúdo... com a metodologia... sempre revendo... Como é que isso reflete no nível do meu pensar, no nível do sentir, da minha ação, né, do querer, do agir no mundo. E como é que eu falo a partir desse entendimento com as pessoas à minha volta. Eu voltei pro meu trabalho, depois da imersão, e comecei já a aplicar algumas das coisas que eu tinha vivenciado na formação, no dia a dia com a minha equipe. E sem fazer isso de uma maneira específica de uma maneira discursiva, de dar aula, eu mudei o meu jeito de ser, a minha maneira de interagir, a minha maneira de fazer perguntas, a minha maneira de olhar e ler o outro, entender o que estava ali posto além é, do discurso, né, além do ato, e, e comecei a juntar essas coisas todas. E foi uma revelação muito surpreendente. Quando chegou no final do curso, eu, nós fomos de novo convidados a escrever com que pergunta eu saía daquela formação. E, e a minha pergunta, e também de novo a pergunta da maioria dos colegas foi como é que eu sigo me transformando, como é que eu sigo me desenvolvendo e a partir da minha mudança, do meu desenvolvimento, Realmente eu ajo no mundo de um jeito colaborativo, construtivo. E aí, conjugou que quando eu terminei essa primeira formação, a Digo estava oferecendo uma formação de aprofundamento, um mergulho realmente mais dentro do universo da antroposofia. E eu sentia que eu tinha tocado a pontinha da pontinha do iceberg. Tinha muito mais coisa para ver. E, e aí eu me inscrevi para logo no ano seguinte, em 2000. E no mesmo ano, na verdade, eu meio que tive um overlap entre o último módulo do, do curso básico, vamos chamar assim, e, e o curso de aprofundamento. E uma outra coisa que estava viva em mim, a vontade de seguir fazendo esse aprofundamento, foi a riqueza das pessoas, dos colegas de turma, assim é, pessoas que estavam genuinamente imbuídas de se desenvolver, de se transformar e de colocar isso à disposição. Nesse momento, com, com isso acontecendo, brotou em mim o desejo de empreender, de ter um espaço. Eu tive um, uma circunstância de acessar um fundo de garantia que eu falei, então eu vou ter um espaço físico, vou investir esse dinheiro na compra de um espaço físico, de um imóvel, onde pessoas, que como eu, têm essa busca por se desenvolver, possam se encontrar, possam se conhecer, trocar experiências, e foi assim que no final de 2013, a primeira sementinha, assim, o desejo de pulsar, a nascer no mundo, surgiu, foi por conta dessa experiência na formação é, do líder facilitador. E, e o que que aconteceu né, no meu universo desde então? Eu tenho praticado, exercitado no meu dia a dia de trabalho, então eu segui trabalhando no banco, Barclays e aplicando todo aquele conhecimento na área que então eu estava é, trabalhando, eu trabalhava na área de estratégia, tinha um cargo global, e foi muito surpreendente como, mesmo à distância, interagia com equipes em Londres, equipes em Nova York, aquela base que o conhecimento, que a antroposofia me trouxe, me permitia ser uma, uma agente muito mais efetiva. Então, vou dar um exemplo prático. Teve um dia uma circunstância, eu estava no telefone, com um colega do banco, da área de controles, uma parte mais jurídica, e ele estava em Nova york eu estava em São Paulo, e tinha uma outra colega do banco da área de Recursos Humanos em Nova York E eu tive que facilitar a conversa entre eles. E eu percebi, pelo tom de voz, pela maneira como cada um se posicionava, que eles queriam a mesma coisa, mas se expressavam de maneira muito diferente, e que o que um estava colocando não chegava no outro. E com o conhecimento que eu adquiri no, no curso, na formação em antroposofia, eu pude agir como facilitadora realmente. Foi, foi muito nítido para mim perceber quão prático era aquilo que eu tinha vivenciado. Foi de uma maneira muito diplomática e, e, e objetiva, assim, sabe? Buscando uma eficiência, buscando resultado. Isso é uma outra qualidade, uma coisa que eu gosto muito nessa nesse estudo, né, dentro desse universo da antroposofia, tem uma coisa muito aplicada, muito prática. Bom, ressalva, pelo menos como eu venho trabalhando. Tem críticas de pessoas que já tiveram contato, acham que às vezes os antropósofos são muito dogmáticos, eles são os donos da verdade, assim como em qualquer organização ou associação, grupo de pessoas, as opiniões, a personalidade, elas acabam aparecendo. E, e como lidar com isso? Eu acho que pra mim, assim, eu evito fazer críticas e quando eu tô interagindo, tentar extrair o que eu acredito que tenha de melhor. Tá? Então, enquanto eu espero para ver se quem entrou ao vivo tem alguma pergunta, vou deixar rolando a música que eu gosto de passar no encerramento. Ela chama o Halo. Ela demora um pouquinho para começar, mas daqui a pouco vai. E falar um pouco sobre o programa da, da próxima semana. Ah, na semana que vem é carnaval, então não vai ter programa ao vivo. Eu vou viajar, vou para um, um lugar que não tem internet boa, com velocidade, então vou suspender o programa na semana que vem. E aí retorno no dia 6 de março, segunda-feira, para falar sobre o que é incrível para a alma. E vou contar um pouco da minha experiência com a Escola dos Sentidos, um trabalho desenvolvido pelas queridas Paula Taumi, Daniela Yubi que eu tive o privilégio de ver nascer é, em outras formas e roupagens, uma coisa que me admira muito no trabalho das duas, essa capacidade de se reinventar, de ser muito genuínas, de confiar naquilo que está vibrando, no diálogo que elas estabelecem com, com as pessoas que participam dos ciclos, é, e os ciclos acontecem a cada estação do ano, então esse vai ser o tema da nossa ótima, da outra semana. Esperar ver se alguém tem mais uma pergunta, deixar quem está ao vivo curtindo um pouco a música, aumentar um pouquinho o som. Ah, e como eu faço em das outras sessões, dos outros programas que eu passei, eu deixo depois na caixa de comentários as referências, então eu falei da Patrícia Bussato, falei do Jair, não falei dos outros mestres queridos, nós temos. tive aula com o Selim Nigri, com a Vera Oliveira, que hoje são sócios da LUMO. É, a Digo acabou tendo uma separação no comecinho de 2016, de novo, mostrando essa evolução que acontece com as organizações, tá? Então eu vou passar a deixar todos esses contatos aqui. Na caixa de comentário. Tô ouvindo a música. Adoro esse último pedaço aqui. E não entrou mais nenhuma pergunta. Nem, quer dizer, não entrou nenhuma pergunta. Então, vou encerrar o programa de hoje. Boa noite. Tenha uma linda semana. Aproveite o carnaval. E nos vemos de novo no dia 6 de março. Tá bom? Tchau.